Procura uma estratégia assertiva de marketing digital? Então temos para si o workshop Marketing Digital 360 com a oferta do livro. Nesta formação totalmente prática, vamos ver como criar uma estratégia eh, vencedora para o seu negócio, como eh, ter uma presença website otimizada, seja para motores de pesquisa, seja para mobile, como criar conteúdos atrativos em imagem, vídeo, transmissões em diretos para conseguir ter mais notoriedade, mais interação e com isso ter também mais conversões. Como criar campanhas de publicidade eficientes no Google e no Facebook. Como criar landing pages e ter uma automação com email marketing para comunicar com o seu público e como pode integrar todos estes meios e acompanhar as métricas, analítica e medir o retorno de investimento na, na diversificação do marketing digital. Por isso, saiba mais informações deste workshop no link disponível no vídeo com a oferta do livro Marketing Digital 360.